Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero falar sobre pegada. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí ou o seu dislike se você não gostar, fica à vontade. Bom, um assunto muito é, comentado, muito discutido e muito pedido, às vezes, para mim, em aula, em workshop, é falar sobre pegada, como ter uma pegada constante, como ter uma pegada precisa, é... Enfim, eu acho que isso tudo começa na forma com que você uh, golpia o instrumento, né? como você toca no instrumento. A forma com que você movimenta o teu teu braço, teu antebraço e teu pulso. A forma com o quanto você toca relaxado ou tensionado. Isso tudo tem a ver com a sonoridade do instrumento. É até uma coisa simples de entender... É o seguinte, ó. se você pegar uma baqueta e segurar ela e tocar, ela vai ter esse som. Se você soltar ela, ela vai vibrar mais. Isso acontece com a sua pegada. Quanto mais você segura a baqueta com força, quanto mais é, é, é, pressão você imprime aqui, mais tensionado você vai tocar e isso... Consequentemente, vai passar para o instrumento. Né? Por que, que tem muita gente que, que tem a pele cheia de marca de baqueta, aqueles furos? Porque ele está tocando com tanta atenção e não é força, com tanta atenção que a baqueta não volta. Né? Então a baqueta fica presa ali. Bom, tem gente que pode contestar: não, mas eu toco assim, o fulano toca assim toca assim e, e, e é bom e tal, enfim, isso é uma forma minha de ver o que, que pode, talvez, melhorar a sua pegada, a sua consistência rítmica é, no instrumento, tá? Então, é o seguinte, para mim, é, começa nisso. Quanto você mais, mais toca relaxado, é, mais fluência você vai ter no que diz respeito ao som do instrumento e a sua pegada, você vai fazer menos força para tocar isso, Certo? Então é o seguinte, ó, se você toca desse jeito, ó, né, eu tô exagerando um, um pouco o movimento do, do, do pulso aqui, do braço, né, pra você ver, né. Mas se você toca desse jeito, você pode ter certeza que isso já cria uma tensão aqui. A ideia é fazer com que esse movimento, ao invés de ser assim, seja assim, seja relaxado. Como se você estivesse dando um tapa na caixa. Você pode fazer isso com o seu instrumento. Você faz isso aqui, ó. Ao invés de fazer isso aqui, ó. Olha o som como é diferente, ó. Certo? Tem mais, mais volume, né? Mais pressão do que se eu tiver com minha mão tensionada. Isso aqui minha mão tá tensionada. Se eu faço isso com minha mão, minha mão relaxada, eu vou ter muito mais volume sem fazer força. Eu tô usando o peso da minha mão, do meu braço, do... De todo o conjunto aqui para tocar ao a pancada que é sem fazer força nenhuma. Diferentemente disso aqui ó. Pode ter o mesmo volume, pode ter. Mas é, é muito melhor você tocar relaxado do que criar uma tensão desnecessária nos seus músculos. Certo? Isso vai te dar condições de tocar mais tempo. É, é, é, se você precisar fazer alguma coisa mais, mais rápido, vai ficar mais fácil, porque seu músculo está menos tensionado. A baqueta ela não fica solta na mão, certo? Mas ela fica de uma forma mais relaxada na hora que você toca. Você pensar nesse movimento. Eu toco das duas formas, com a palma da mão para dentro, né? Segurando a baqueta desse jeito, ou com a palma da mão para baixo. Mas a maioria dos movimentos eu toco com a palma da mão para baixo. Porque eu acho que tem muito mais pressão e eu consigo tocar muito mais relaxado. Se você começar a é, tocar desse jeito, se você já não toca, pelo menos mudar esse movimento né, para esse movimento mais relaxado, consequentemente você vai ter uma pegada melhor. Quando a gente toca no instrumento, né, a, no a nossa ideia é tentar equalizar o máximo possível os toques. Não que a gente vá tocar igual uma máquina, tudo certinho. Mas se você está tocando uma nota acentuada na caixa, e você vai fazer isso durante algum tempo, tocando um groove, segurando uma, uma base para uma música, seja usando o rinchote ou só o centro da caixa, Esse movimento sempre é muito mais relaxado, priorizar o movimento do pulso. O nosso antebraço, o nosso braço, ele só serve para levar a nossa mão, os nossos dedos, né, para o lugar que a gente vai tocar. Você pode encontrar isso em uma série de... de por exemplo, a técnica, o Muller Technique, ele tem esses movimentos com outras notas incluídas. Tap, up e down. Mas a gente não precisa nem falar sobre isso para ter uma melhora na nossa, na nossa pegada, na constância da nossa pegada. Se você fizer isso, já vai garantir que você consiga tocar por muito mais tempo é, sem fazer força. Eu percebi isso eu toco bateria há mais de, mais de 30 anos, estou revelando minha idade, mais de 30 anos. E eu percebi que quando eu tocava nos shows, por exemplo, com a Aline Barros, que eu toquei mais de 16 anos, em alguns momentos do show eu começava a ficar tenso. E eu percebi que essa tensão vinha principalmente da forma com que eu estava segurando a baqueta. Eu não estava relaxando. Então, consequentemente, aquilo fadigava meu músculo, eu cansava muito rápido. Né? E aí eu comecei a estudar e praticar, pensando nisso, né? o movimento do pulso, né? e aqui relaxado, como se fosse um tapa mesmo, como se estivesse dando um tapa na caixa, só que com a baqueta na mão. Isso mudou a minha forma de tocar, isso me ajudou a tocar muito mais tempo, é, sem se cansar. Eu notei comecei a notar que eu terminava o show, minhas mãos estavam muito melhor, sabe? Eu sempre pratiquei muito, né? E quando você pratica muito, muita borrachinha, muito rodimento, você acaba criando uma resistência muito grande nas suas mãos, né? E aí pode ser que em determinado momento você nem perceba isso, porque você está tão habituado a essa uma alta performance, né? Mas com o decorrer do tempo você vai notando que quanto mais relaxado é, é você priorizar esse tipo de coisa, esse tipo de movimentação, a sua sonoridade vai melhorar, a sua precisão sonora vai melhorar, porque desde é do momento que você começa a fazer o mesmo movimento, consequentemente você vai ter o mesmo volume ou os volumes muito próximos quando você tocar a mesma nota, né? Essa caixada que a gente toca nas músicas de igreja, principalmente, ou música pop, né? Porque volume volume pegada não está ligado diretamente à força, e sim à distância que você leva a baqueta. Né? Se você tocar a baqueta nesse movimento aqui, sempre vindo aqui, ó, a possibilidade de você ter um som muito parecido é muito maior. Certo? Então assim, pessoal, é isso. É, essa dica, para mim, foi muito valiosa quando eu percebi esse momento que eu estava tocando é, mais tenso, me cansando mais rápido. Quando eu mudei isso, alguns anos atrás, é, isso me ajudou muito e eu espero que isso também possa te ajudar de alguma forma a melhorar a tua performance, a tua forma de tocar, é, te dando mais, mais possibilidade de tocar mais tempo, mais relaxado e aproveitando melhor a sua técnica. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.